Eu comecei a trabalhar na Câmara no dia 9 de março de 2019. No primeiro contrato foi de um ano e oito meses. Quando o contrato de um ano e oito meses ia terminar, meu chefe do grupo levou-me um contrato de um ano, mas quando eu assinei esse contrato eu não dei por conta do que eu estava assinar porque eu assinei assim muito rápido, porque estava no posto de trabalho, estava a fazer atendimento e ele trouxe o meu contrato. Assina rápido, porque isso tem que ir para cima hoje. Mas depois eu, eu reparei na, numa das palavras que estava falar qualquer coisa antes do contrato. Eu fiquei assim assustada, porque eu já tinha terminado de um contrato de um ano e oito meses, vem outro contrato de um ano para assinar e é do contrato. Eu fiquei calada, não disse nada, mas eu fiquei triste. Passando uns dias, um tempo, Veio um colega e me disse assim, tu já és efetiva? Eu disse, não. Ele disse, tu sabes que todos os colegas já são efetivos. Aliás, os colegas que vieram depois de ti, de, três meses depois, já são efetivos? Eu disse, a ah, sério? Ele disse, sim. Eu fiquei agoniada com isso. Um dia ganhei coragem e perguntei ao chefe do turno, por que, que eu não sou efetiva? Ah, eu não sei, pergunta lá no escritório. Eu fiquei calada, não disse nada. Mas passando alguns tempos, eu notei uma mudança de comportamento do chefe de grupo comigo. Eu já não podia atender o telefone, ele gritava. Eu, para ir para a casa de banho, eu chamo os, os colegas da central. Eu ficava com a urina apertada e isso provocou-me uma infecção, que estou a tomar medicamento até hoje. Eu passei a trabalhar seis dias, porque meu horário era segunda a sexta das oito às quatro. De vez em quando, quando precisava, fazia das 8 às 8 Mas, a partir daquele dia, vieram alterar meu horário aqui na minha portaria, que eu passava a trabalhar seis dias, folgava só dois dias. Eu depois reparei que estava mais outra escala na parede, com meu nome, com letra diferente, que eu trabalhava cinco dias, folgava três. Então, eu perguntei, por que, que eu não posso usufruir dessa escala que está na parede? e não essa que está no computador, que eu sou obrigada a cumprir. Responderam, essa é a escala, se fiscal aparecer. Ele disse, ah, é? Yeah. Então fiz uma carta para o sindicato. Eu fui para o sindicato e fiz uma carta para a empresa, minha supervisora para ir para o escritório. Quando eu chego ao escritório, ela apresenta a mim um contrato de cinco meses. Eu não vou assinar esse contrato porque acho que eu devia já estar efetiva. Quer dizer, dois dias depois, menos que dois dias, um dia e meio depois, ela liga para mim e diz para aparecer o escritório, depois do meu trabalho. Eu fui. Quando eu chego lá, vejo uma carta escrita, como se fosse eu, a dizer que eu não quero mais continuar com a empresa, quero cessar o contrato com a empresa e vou me despedir, vou terminar o contrato com a empresa. Desculpa lá que eu não vou assinar essa carta. Você não pode escrever uma carta com o meu nome, como se fosse eu, e para assinar. E disse ela: desculpa lá que eu não sou analfabeta, eu não vou assinar essa carta. Ela volta para mim, se tu não vais assinar essa carta agora, amanhã tu não entras para a Câmara para trabalhar. Ela volta, a chamar mais uma senhora no gabinete, a senhora veio ter comigo, e a senhora vocês podem vir todos, e te, meus filhos sabem que estou aqui, e sindicato sabe que estou aqui, eu não vou assinar essa carta, que tira o pescoço, mas eu não vou assinar essa carta. Então ela disse, então se tu vais para o trabalho, tu vais ver o que vai acontecer contigo. Eu disse, ela tá bem, Sair. Liguei para o sindicato, pedi um agente sindicato para ir comigo para testemunhar e foi meu filho. O mais velho foi outro meu filho. Eles foram comigo com uma questão de segurança porque eu não sei o que ela ia fazer. Porque ela já, isso já foi uma ameaça. Se tu vais, vais ver o que vai acontecer contigo. Quando nós, quando nós chegamos lá no trabalho, eu cheguei mesmo na hora, era 10 para as 8, cheguei. O meu colega já estava no meu posto. Meu colega disse: Tu estás proibida de entrar para aqui para o trabalho. Quando era 937, ela veio e disse: Ah, que não tem mais nada para dizer. Trouxe a mesma carta que tinha me obrigado a assinar no escritório. Eu não tenho uma carta de inscrição do Fundo de emprego, que eu vou para o Fundo de Desemprego, não tenho uma carta de emprego, não tenho nada. E a nossa preocupa, fiquei muito chateada com a senhora de ter chamado sindicato, mas a nossa preocupa é que as coisas vão se resolver no dia 2. A senhora vai ter o salário da senhora, mas a sua carta do Fundo de Desemprego. Eu chego lá, me apresenta um cheque de 2.600 euros. Eu não vou receber esse cheque. Eu vou receber a Carta Fundos um de Emprego e certificado de trabalho, mas tu pode ficar com o cheque porque isso não são as minhas contas finais. Eu não sou preguiçosa. Nunca fiquei desempregada em Portugal. Eu sou imigrante, mas eu nunca comi um tostão de Estado português. Sempre trabalhei. Sempre. Pode passar o cheque de 4.500 que eu recebo com a minha Carta Fundos um de Emprego, todo correto, e acabo com isso. Então ficou combinado a sua decisão. Então eu própria vou entregar esse cheque, não há é problema e a senhora não há problema, então nós combinamos. A senhora levou meu cheque de 4.500, eu recebi com carta de fundo de emprego, com meu certificado de trabalho e assim acabou. Eu penso que foi importante essa intervenção da vereadora Beatriz, porque veio, veio a revolucionar as, as coisas. Aquilo, aquilo doeu-me e dói muito. Aquilo doi-me muito, porque aquele trabalho... Eu fazia tudo que estava ao meu alcance. e Eu tinha lá as pessoas muito amigas, de grupo de recursos humanos, que não, era, não eram os meus colegas da empresa, mas os clientes, eu não sei se eu posso chamar os clientes, os funcionários da Câmara gostavam muito de mim. E todos os funcionários de, cara, de Câmara têm estado a me apoiar. Aliás, outros, por me se eu quisesse testemunhar que eles servissem. No grupo de recursos humanos, todos disseram que o que eu precisar, eles estão de braço dado comigo.